Ai, ai, puta, como demora, caralho, só faz fofoca. E aí, dona Juliana? Tudo bem, trinca. boa tarde, boa noite. Bom dia. É verdade. Como é que você tá? Tudo tranquilo. E você? Como você está? Tô. Não tô... É, não teria como dizer mais, tá chato já. Tá chato, tá chato. Tô bem, porque... vou dizer que tô bem só. Você vai dizer que estou bem. Vai... Por quê? Estava melhor? Eu que eu bem? Tô maravilhoso, né? estou maravilhoso. Estou surfando nas ondas da criação, aí fica chato. Né? É mais o tema que nós vamos falar. Oito, Parece que eu estou é sendo tema? babaca. Né? Qual é o tema? Pois é, não babaca. O tema são associações dissociativas. Então, nós vivemos... Hoje, no mundo de bolhas, não que isso seja ruim, né? Eu, Oi, eu, eu tem umas eu bolhas que eu não quero fazer parte, não. Então, não é ruim, tá? Mas, dentro do associativismo, nós temos uma prática social de gestão de associações e ah, administrações, né? Ah, são organizações Providas de autonomia Isso ocorre dentro do aparelho psíquico também Então você faz associações Que tem uma certa autonomia E é por isso que a mente Parece que tem vida oh, Agora foi foda, hein? Eu já começou tá arregaçando. arregaçando Já começou arregaçando é, na é verdade? É verdade. Então, a mente parece que tem vida, porque há uma certa autonomia em certos processos associativos. Então, a descrição do que se associa tem um nome bonito, que é associativismo. Não é? Existe... Uma prática de associação baseada em padrões desenvolvidos no início da ambientação do ser humano. Padrões mais instintivos e presentes durante toda a vida do ser humano são instaurados e percebidos nos dois, três primeiros anos de vida. Atenção, cuidado, carinho, a proteção, organização. E agora... Traduzindo essa falta de autonomia dos seres, temos uma construção de um ecossistema humano que dissocia os próprios humanos a fim de associar um, certas ideias que os próprios seres humanos criaram para justificar a sua falta. Então, vamos lá. Está comigo, tio Tá vendo? Está acompanhando? Estou te acompanhando. Uhum. Vamos lá. Você tem um grupo de seres humanos que tem um distúrbio uh, que é o efeito colateral da falta, e esses seres eles vivem buscando uh, o material, o dinheiro. Poder, há, uma, há uma, uma ruptura da ideia do valor que o dinheiro tem, da justificativa sustentação do valor garantido pelo Estado. Esses seres têm aí uma estrutura de acúmulo de valores em, em um, claro, um claro distúrbio, um problema. Isso gera uh, efeitos em todo o sistema econômico, em toda a autonomia de um ecossistema, e isso gera uh, de, processos destrutivos que não ponderam de maneira razoável, o que é fundamental para a construção de princípios solidários, né? desenvolvimento social, desenvolvimento da individualidade e integridade dos seres que compõem ah, processos coletivos de trabalho, ah, processos cooperados que dão autonomia a todos os níveis e degraus da, do próprio ecossistema. Então, temos vários uh, conceitos que geram reverberações que evidenciam uh, um processo de negação, minimização e até maximização de certas ideias. Então, o que eu estou tentando passar aqui são duas vertentes. A vertente individual e a vertente coletiva. O que se associa dentro dos padrões desenvolvidos no início do, do, da ambientação do ser... E o efeito colateral de milhões e milhões de seres nesses padrões de falta, gerando um ecossistema que procria os mesmos padrões de falta em suas instituições, em suas representações, em seus cargos, em seus em suas funções representativas. Então, se conclui, né? se, se conclui que o ser tem princípios e, e se associa a esses princípios que ele aprende e assume como verdade lá no início da sua vida, e ele apresenta esse conceito e vibra esse conceito baseado em estruturas de associações e constantemente se dissocia de certas ideias, e esses princípios geram autonomia dentro do seu ecossistema, no ambiente pessoal. No coletivo, a autonomia dessas ideias tem poder sobre os seres. Não estou falando que são entidades, não estou falando que são... Seres que são coisas ruins, não é isso. Mas o princípio dessas ideias tem vasto poder porque elas precisam ser defendidas, precisam ser justificadas, precisam ser replicadas e Hum. quando você precisa que alguém concorde com você qual o nome que você usa precisa ser você precisa de serem base para convencimento né? A qualquer coisa precisa ser, Elas ser persuasivas exatamente então você uh, é suscetível A persuasão uh, de uma ideia, de uma crença dissociativa, por exemplo, pobre negro nunca vai ser rico, né? pobre índio nunca vai ser rico, independente dos conceitos que atribuem riqueza ao ser, não estou falando disso, estou falando de capitalismo medíocre mesmo. Aonde ah, já se viu você ter o direito de ser alguém mais importante do que eu, né? Sendo que não existem pessoas mais importantes umas que as outras. Então, quando o ser, ele tem lá, ele foi, ele não teve cuidados, ele não teve estrutura, ele não teve respeito com a sua idade, com o seu momento, ele cria padrões dissociativos que geram desconforto durante toda a sua vida, pois essas associações geram novas associações e são referências para uh, interpretações. E cada vez as crenças têm mais peso, têm mais estrutura, elas têm mais ligações dentro das esferas do psiquismo do ser e elas se tornam presentes e autônomas. Mesmo que sejam conceitos que dissociam o ser de suas habilidades psíquicas como a felicidade, integridade, serenidade e por aí vai. Se o ser tem essas dissociações, ele é suscetível à persuasão de ideias coletivas sustentadas por conceitos dissociativos. Esse é o princípio de retroalimentação da falta hoje no mundo gostou o oh, oh, é Juliana é, até perdido Minha energia é muito forte <risos> Tranquil, é muito amor como, é. como ruma né exato, como, como, como se como se me parece que não está bem feito, mas está bem fundamentado você gera sofrimento como exato. se corrige não, já inventaram isso já eu, está no Sebrae está no Sebrae é verdade, porra, você acha que eu estou brincando? <risos> <risos> você tá rindo? É. quer ver? Uhum. princípio de adesão voluntária livre. Né? Uhum. Todas as associações e organizações voluntárias são abertas a todas as pessoas aptas a usar seus serviços. Por que o pessoa é apta a usar o serviço da associação? Né? Parece estranho isso, né? Mas o que faz de um ser humano apto? Ser um ser humano. <risos> Entendeu? Então, Seres aptos a usar os serviços e disposta a aceitar a responsabilidade como integrante. Então, a adesão é voluntária e é livre. Você nasceu? Concordou. Então, você já concorda com os direitos humanos, entendeu? Sem discriminação social, racial, política, religiosa e de gênero. Só aí já resolveu 60% dos B.O. das 30, hein? <risos> princípio de gestão democrática dos sócios né? toda organização dentro do associativismo é democrática é controlada pelos integrantes que ativamente estabelecem as políticas e as tomadas de decisão então você manda todos os políticos embora né? É, eu acho e, que a coloca... pode ficar obsoleto assim, Não precisamos de intermediários um, Coloca um sistema uh, De voto Sim, voto direto sim Voto direto Ah, mas os seres não têm autonomia e inteligência uh, É a autonomia e inteligência da massa Que mantém a máquina Inteira porque se não fosse a autonomia e a inteligência intuitiva da massa, a inteligência coletiva da massa, as cagadas administrativas dos governos já tinham destruído a sociedade. <risos> <risos> né? é? <risos> <risos> Princípio de autonomia e independência. Uh, todos os processos de associação são autônomos e estão para se ajudar mutuamente dentro de uma política de incluir e transcender. Sempre entrando no acordo operacional de todas as entidades É fácil, não é? Olha aí. Não, mas... Por que não se vê isso, então, um... acontecendo? Não se vê acontecendo porque o sistema de falta é retroalimentado. As ideias dissociativas de massa têm tanta força, e tem tantas crenças e tantas pessoas acreditando, que elas geram uma ruptura da percepção da lógica são, são, são, é tão persuasivo que o único método de você chegar ao seu desejo é o um método que denigre, que machuca que expulsa que agride que você compra aquela ideia é o mesmo princípio da pessoa que se mata. Ela sente tanta dor que ela, o, o, o suicídio é uma alternativa viável. É o mesmo princípio, quando a pessoa está no navio com fome, com meu amiguinho que já morreu, parece algo até bom. Eu não fui suicidar primeiro. Por que não? Eu acho que da ter direito. Não, não, não. Todo joguinho só é gostoso você pode sei, sair Eu sei, mas eu estou falando da ideia principal, é idiota, mas a ideia é principal, não vamos que vai ser para todo mundo igual. Mas, Stanquinha, eu ainda não entendi, porque você disse, e disse de novo, e ressaltou que o sistema é retroalimentado Então existe esta retroalimentação da falta Então como se coloca um disjuntor Um interruptor nesse sistema retroalimentado Para que ele não rode mais dessa maneira Porque Mudando você... o sistema operacional Onde esse software está instaurado Isso seria? Implementando esses princípios que eu estou falando mas como se vai fazer isso? Como isso não. é feito? Vai ser feito? Será feito? Já foi feito? Não sei. Não sei isso tá sendo Isso está sendo feito. Mas você disse, como é que conserta? Eu estou descrevendo. Eu ainda estou uhum. no princípio da autonomia e independência. Tá bom. Agora tem o princípio da educação e formação e informação educação, formação e informação. Toda associação deve proporcionar educação e informação a todos. Né? Mas isso não acontece se você olha para o seu psiquismo. O seu não, cada é de cada um. A ideia é tão forte que ela toma conta, ela é executada como um impulso e ela não é percebida com clareza. Ela não ensina ela não informa, e ela não forma novas perspectivas. Temos aí o bug. Se a ideia que está na sua cabeça, ela não te ensina, ela não proporciona a, a uma nova perspectiva, ela foi estimulada por um gatilho e ela tem... Uh, padrões dissociativos em sua sua estrutura a mesma coisa para o ambiente comum para o mundo lá fora se aquele, aquela ideia ela não tem Conceitos que te ensinam, ela não te mostra um caminho um, que te traz independência, que te inclui, que te dá autonomia para que você tenha voto, que te dá a opção de sair e ir embora e voltar quando desejar, aquilo parece esquisito. Não é bom sustentar isso. Assim que eu terminar os princípios, a gente já vai para as, para as soluções mais específicas. Tá, oh, O Aguenta aí. Não, estou acompanhando. Tá bom. O princípio da interação. Qualquer associação que está dentro, qualquer subdesejo que vem à tona diante de um estímulo é o resultado de uma série de associações dentro da estrutura psíquica. Essa interação tem por necessidade de satisfazer seu desejo inicial. Tem como princípio a eficácia de satisfazer seu desejo inicial mesmo que seja informar possíveis dificuldades para mencionar e trazer uma nova estratégia. Mas toda associação que não vem informar e satisfazer seu desejo inicial, ela é um problema sistêmico. Por que, que esses princípios de ser voluntário, democrático, ter autonomia e participação de cada integrante, ter independência, educação, formação, integração e, por último, o interesse da comunidade, né? ter uma função e uma razão de existir, por que, que eles são tão importantes para padrões associativos? Porque é a base da linguagem comum. Isso aqui parece muito bonito no papel, mas quando você vai ver na prática, né, Tio? <risos> na prática é as treta. Por que, que é as treta? Por quê? Existe uma representação da falta, existe uma, uma estrutura que defende a, as associações de ideias dissociativas, uma ideia dissociativa. A China criou a Covid-19. Isso é uma bosta, uma ideia que é muito presente e defendida nas mídias sociais talvez você não saiba disso tio você está você está você está protegida na bolha da tranquilidade do amor Tiole é Love. né com certeza é mas isso é protegido quer dizer isso é defendido a carência dos indivíduos é tamanha que ele compra essa ideia para fazer parte de uma, de um grupo a ideia e o padrão de falta e negação e agressão que ele teve em seu desenvolvimento, agressão verbal, social, agressão quando ele estava com fome e não comeu, qualquer coisa simples desse jeito, pode gerar uma ruptura em sua integridade e associações que geram padrões... Sim durante todo o seu desenvolvimento, enquanto ser e personalidade. No futuro, como adulto, esses padrões e todas as reverberações e julgamentos, interpretações, reflexões, geram ressonância com ideias ilógicas como essa, que é defendido a ferro e fogo em certas mídias sociais. Isso é um exemplo. Podemos trazer esses exemplos ah, para todos os outros segmentos, onde ideias dissociativas são protegidas. Né? Outro dia o um menino estava ouvindo música na caixinha dele, e aí entrou a propaganda do cara dizendo que se você comprasse o curso dele, você ia transformar os 600 reais da ajuda, da ajuda do governo em milhões. Isso é claramente uma ideia dissociativa de falta, onde. Não estou falando que o curso dele é ruim, não é isso, nada disso. Estou falando que se alguém está passando por dificuldade, que é errado, e deseja sanar sua dificuldade financeira, deseja abundância. Se você usa um momento aonde você está recebendo uma ajuda, e você sabe que, o aliás, o outro está recebendo uma ajuda, e você oferece isso, você está dentro de uma linguagem que replica e justifica a padrões que associam a falta à abundância. Então, esse, essa, essa conversa aqui, Ana, nós uh, estamos iniciando uma, uma jornada de áudios onde iremos falar de ideias que associam a falta à abundância como se houvesse uma ligação entre a crise e a ajuda do governo a qualquer tipo de riqueza ou algo do tipo. Lembrando que, para mim, todo mundo tinha que ter renda. Tá? Pelo menos uns cinco pila, tá Já ia ser firmeza. Oh, ah, ia só, ser festa para caralho. Minha, eu já Hã? ia reclamar um pouquinho, porque ficou parecendo... Um certo. Um... Como é que eu vou dizer? Todo mundo tem direito de usar qualquer uh, recurso financeiro ao qual ele tem acesso naquele momento, como capital, seja capital de investimento em si mesmo, capital de, de iniciar um, um, um, algum negócio, algum, algum investimento para ele mesmo. Então, eu é... concordo. Então, eu não. Como é que eu vou dizer? Bom, a, a, a crença que está na minha caixinha é que qualquer recurso que é seu, né, é seu, então você não deve aquele recurso ao outro, ele é seu, pode ser usado como capital e direcionado a qualquer investimento, e um investimento em uma coisa que vai te ensinar ferramentas para você navegar melhor pela, por, por essa estrutura socioeconômica, talvez uh, te gere rendimentos por toda a vida. Então, realmente, talvez possa ser até um investimento. Não sei, não sei. Então, eu, eu... Eu sei que eu notei um pouquinho de preconceito no numa coisa que uma pessoa de um padrão socioeconômico maior faz o tempo todo, que é usar recursos para o, o, o, o progresso socioeconômico dela mesma inclusive às vezes até pegar dinheiro emprestado para esse para progresso e, e uma certa um, limitação um certo julgamento na capacidade de uma pessoa mais pobre fazer a mesma coisa preconceito meu <risos> é, desculpe senti um certo então vem comigo conceito. porque é por eu o problema de uma pessoa que recebeu um certo recurso Investir Nenhum. nela mesma fazendo um curso? Nenhum Mas pega a sutilidade A sutilidade Do Problema Geral né? E a oferta De abundância Baseada No problema Geral então, lembra do início do áudio, da nossa conversa? Que no início, lá o ser tem um padrão e uma ideia associativa que compõe sua estrutura psíquica. E esse padrão é ressonante. Qual foi a palavra que você me ajudou mais cedo? Com, certos, com, com a, a, certas persuasões, a persuasividade que certas ideias têm sobre ele sobre ele, que elas são defendidas em massa e são ideias que são ah, bases para certas práticas ah, de certos grupos, tá? Isso, aquelas ideias Existe... não têm lógica por si mesmas, na verdade Exato. elas são ilógicas mas elas parecem lógicas a ele porque quando ele era pequenininho você falou dos nos primeiros anos de vida quando se instalam certos padrões instintivos ah, de crenças ele digamos assim no sistema dele foram foram instaladas certas ideias que fazem essas ideias ilógicas terem lógica isso mesmo e, e serem persuasivas porque se não fosse assim ele rejeitaria essas ideias porque elas não teriam persuas, persuas... persuasividade e persuabilidade elas não seriam persuasivas, ele não ele não seria convencível exatamente não não teria aderência não seria isso não teria ressonância agora você pega e trabalha na, na política de sonhos aonde você tem uma falta e a falta justifica a abundância de alguns tá isso é idiota não faz sentido né mas é comum então, mas a gente sabe práticas abusivas de marketing, Tem né? sim, sim. Então, uh, esse foi só um exemplo. Um exemplo que o menino não gostou. Não que ele seja um pouquinho preconceituoso, um pouquinho. Mas ele está aprendendo. Então, uh, talvez eu não tenha usado bem as palavras para te dizer, mas a partir de hoje a gente vai conversar sobre as ligações sutis que ligam a falta à abundância. Como se, para haver abundância, tem que haver falta. Talvez o exemplo tenha sido ruim, tá? Mas isso fere o princípio de adesão voluntária e livre. Todo mundo tem direito a ter abundância, né? Todo mundo tem suas responsabilidades como indivíduo. E se o indivíduo tem responsabilidades, ele tem direitos. Porque todo mundo é julgado, se rouba, não é? pelo menos deveria, do mesmo, do mesmo jeito então todo mundo tem o direito a ter qualquer coisa para não precisar roubar, na é verdade opa, exatamente <risos> direito humano a, <risos> ao bem-estar socioeconômico, literalmente compatível não, não. às necessidades dignas e básicas nem, nem só básicas, as necessidades dignas de direito de um ser humano exatamente isso, isso, eu não estou dizendo que o ser não tem direito de investir num curso com capital da onde vem, tá? Mas um, vamos pegar outro exemplo, talvez seja mais claro. Eu é porque acho que eu pensei o seguinte, bosta, vou dar uma hipótese, acho que tudo é uma bosta, eu né, também, tá bom? Eu também, mas eu vou dar. Vou, é porque, bom, eu sou um ser que valoriza a educação. Um, se outra você vez, gosta digo... da, da educação, formação e informação, isso, do princípio. Isso, né? Exatamente. Então eu estava pensando porque no seu sistema, no sistema que você descreveu. Esses padrões se instalam na infância, entende? Sim. Mas literalmente, como, como uma pessoa que entende muito, que entende do mercado financeiro. Se eu começo a explicar para um ser como funciona o mercado financeiro e como ele realmente pode, uh, uh, entendeu? É, é, se pode fazer uma uma reconfiguração desses padrões instintivos que foram instalados na infância, e ele pode uh, sair da retroalimentação do padrão de falta e realmente uh, multiplicar o, o, o, os recursos que ele tem, entende? Eu concordo. Não tô dizendo, eu não estou dizendo, eu não sei nada sobre o que, que ele estava acessando, mas eu estou dizendo que, muita, que uma das maneiras de se reconfigurar esse padrão que se re retroalimenta na falta, é através de, de, de educação. Concordo. Educação, autonomia, independência, a democracia, Isso. interesse comum, comunalidades, uhum. ressonância. É o que eu estava dizendo até agora. Mas... Não estou dizendo que Tudo o marketing isso... ele tava apropriado nada, não sei nada, desse, não sei se isso é lícito, ele não fez nada, mas apenas estou dizendo que que, que eu que concordo plenamente. Mas... pode usar recursos para a sua própria educação, Exatamente. mesmo que sejam um recursos que ele recebeu do governo, porque, afinal de contas, o governo, o governo tem esse papel de maiores... prover para a educação de todos nós. É. Uhum. E ainda financia as maiores empresas do país e por que não financiar Todos, tá? Eu concordo, tudo isso eu concordo, mas a, a ideia é: um, um, isso foi só um exemplo. Tá? Um exemplo da, da, do quanto é ligado a falta à abundância, e a, a, gerar essa ruptura é muito importante para os estudiosos né? que nos seguem agora, mas são seguidores. Né? <risos> ah, então, gerar a ruptura. Para poder favorecer o princípio da interação de forma eficaz e, e estabelecer juntas sociais sólidas, direitos sólidos. Então, um exemplo: tem um monte de gente com fome, um monte de gente com fome, com dificuldade. Então, eu vou pegar um, um e vou. Uh, dizer que ele tem direito a comer porque ele é azul Como o senhor azul dos nossos exemplos Fazer um marketing em cima disso E dizer que se só você só consegue ter a vida igual ao senhor azul Se você fizer isso, isso, isso e isso Não é errado É como associar a fome A práticas e comportamentos o Marabô fala mais do que eu sobre isso, mas estava tava indisponível, filho da puta. Então, é... Não, está tá vaiando. tá foda agora. Por que está foda agora? Porque a gente tá, Porque imagina aqui, tem Imagina aqui, uh, o infinito. O infinito são é duas bolinhas, né? Conectadinho. É, né? Não é duas bolinhas, é um fluxo. É um... Não, peça infinito parado, porra. Duas bolinhas, símbolos infinito Duas bolinhas. Exato, é um fluxo assim do. Gerando um oito É um tá? lemniscato que chama, é um lemniscato. Ah, porra. É um gerum. Duas bolinhas. Duas bolinhas. Tá <risos> Eu bolinha, mas tudo bem. Duas bolinhas. Não fala a linguagem do povo, porra, ajuda aí. O nosso infinito vai ser duas bolinhas, não tem problema. É, o nosso infinito traz um fluxo dentro de duas bolinhas, que pra você chama Lênis Capo, tá? Está feita Mas se você tirar uma foto... Se você tirar uma foto lá no momento, parece duas bolinhas, né? Então é só o símbolo, só o símbolo, tá? Só para tá acompanhar a ideia, não me perco. Tá bom, tá bom. Tá bom. Nós temos ali lá, o símbolo lá do infinito. Nós temos um limite à esquerda e um limite à direita, né? E temos um ponto central aonde ocorre ali a conexão ali das de todas as partes, né? É como se a Terra tivesse ali no centro, tá? Então nós temos, a Terra está no meio da, da da da cordinha da cobrinha. E nós estamos trabalhando tanto na, no extremo direito e no extremo esquerdo do símbolo do infinito. Então, ah, como é que você perguntou? Como é que resolve isso de maneira sistêmica? Mudando todo o ambiente, fazendo dessas ideias coisas inimagináveis. Tá? Então, ah, nós trabalhamos lá na 48ª dimensão e na Uh, primeira dimensão. Trabalhou de um lado, trabalhou do outro, implementa no centro, porque o centro é o ponto de tensão. Né? E aí você vai gerando uh, um efeito em cadeia, se baseando em estruturas mais apropriadas a certos direitos fundamentais da existência. É uma hora boa, tá trabalhando nessas tretas. Entendeu? Entendi. Não foi uma hora boa, Padilho, para José. Eu só vou quando tem treta de verdade. Meia-noite, caveira, a mulambo, toda, tudo trabalhando. Então, o próximo estágio vai trabalhar então, na terceira dimensão, porque você falou que trabalhou na quadragésima oitava e na primeira, depois na quadragésima sétima e na segunda. Então, aí depois você vai para a quadragésima quinta e a terceira. E o que, estamos, o que estamos chamando de terceira é essa dimensão aqui, imersiva? Onde eu não, não. não, não. Uh, era bom desenhar, né? É, é pode. Ou, ou, ou só também é porque explicar. Nós, nós estamos na 26ª dimensão. Quando você diz aqui. nós, eu, eu e você. É, eu estou tô aqui, tô aqui vibrando no menino. Ah, tá certo. Então, nós estamos no ponto central das 52. Exatamente. Ah, entendi. Então, aí tá e vendo. E dentro, isso eu de, dentro o disso, é dentro dessa 26ª, tem 16 dimensões isso. de interação... Uh, compatível à, à estrutura da 26ª dimensão. Então, nós temos... A ah, dimensão é só uma, o espaço ali dentro de uma estrutura. Então, nós podemos dizer a dimensão maior, 26ª, e dimensões menores, 16 dimensões, a qual nós interagimos na quarta com foco na terceira. Isso, mas esse de interagir na quarta, com foco na terceira, está é, dentro da vigésima sexta, certo? Isso acontece isso. ocorre em todas as outras dimensões. Isso. Que é, são as duas oitavas que vocês já falaram. Isso. E já graças a Deus temos um nível de complexidade que podemos adentrar a essas sutilidades. Não para você, que já percebe isso com uma certa clareza e outros alunos da escola, mas para a massa a massa perceber essa sutilidade da maldade dentro da manipulação de um sistema de falta. Tá bom. Manipulação dissociativa e um, incoerente para o um mundo que é regido pela informação. Eu não então... repliquei bem a propaganda lá que eu disse e pareceu num tom preconceituoso. O, o, o Pena Branca não vem fazer áudio, mas manda retratar. É um filho da mãe, né? Então, mas tudo bem, vamos aqui na Ai, revolta. Parece que você estar dizendo que uma pessoa pobre não pode acessar cursos. Tanto, tanto, tanto... É, mas a, aqui me gente pergunta... fazer áudio aqui. Então, mas se a pessoa não está mais em padrões de falta, certo? Ela iria simplesmente fazer o curso ou não fazer o curso, porque deseja conhecer ou não conhecer aquilo, mas se ela já tem outro destino para os recursos nem Ela nem perceberia. Receber, ela sabe que as informações vêm a ela de qualquer fonte. Ela não precisa necessariamente pagar por aquilo. É, também ou rentado. pagar, nem precisa. Por exemplo, ela vai, ela nem percebe a maldade. Ela não percebe. Ela vai lá ver se uh, o conteúdo é viável, é legal. Ela não vai falar se é caro, barato, da onde vem o recurso. Não, literalmente não importa. Ah, entendi. Exatamente. Ela sente a curiosidade e fala assim, Oi, vamos ver o que tem aqui. Parece legal. Ah, não é tão legal assim, então não vou não fazer. É, legal, é vou... parte Isso. da independência dela. sim. Mas o ruim é quando fisga o ser que está na falta e ele acha que vai ter ah, um acesso, vai ter muita abundância baseando, se baseando nessa falta. Se baseando no medo de perder ainda mais, ao invés de se basear na curiosidade e estabilidade. É, é complexo, é uma bosta, mas tem que ser falado, estamos aqui, né? É, verdade. Por exemplo, vamos lá, Matuto do Sertão, sei lá da onde, o cara lá tem a terra dele, tem o plantio dele, tem o dinheiro dele. Ele não tem ah, o cara é hipotético, tá? Ele não tem padrões de falta. Ele vive bem como vive. E se ele precisa de algo, ele tem. Aparece. Se ele precisa de um trator, aparece o trator. Não importa como. Ele troca por trabalho, ele ganha de presente e acontece. Tá? Isso, é, isso é natural. Aí, eles vão lá, oferece para ele e falam, ó. Ah, se eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho uns negócios aqui que parece ouro, mas não é ouro. Mas você pode vender como ouro. Você quer comprar? Eu troco na sua terra. Vamos, Estamos assumindo que quem foi vender o ouro que não é ouro, tem maldade. Ele quer aplicar um golpe. tá? O matuto, ele não vai nem perceber o golpe. Mas ele vai dizer, não quero. Para que, que eu vou usar ouro se eu já tenho a vida boa? Se eu já tenho o que eu quero, já tenho o que eu preciso, já tenho o que eu gosto. Eu tenho uma vida que é completa aqui, desse jeito. O que, que eu vou fazer com ouro? Né? Nunca precisei de ouro, o que, que eu vou fazer com ouro? Isso é uma resposta comum para seres que não percebem o padrão de falta. Vamos supor que o matuto sofreu preconceito, o pai dele sofreu preconceito, aquela aura de preconceito estava lá na influência. A ganância... Eu não estou dizendo que ele não pode querer ouro, também não é isso. Mas a ganância e a viver o ouro cega o matuto, ao invés de ele querer saber se é realmente ouro. E é essa falta que culmina muitos golpes, muita maldade, e dificuldade. São essas associações que compõem a esfera da falta, que retroalimentam seres que têm muito, que não é problema ter muito, mas que se, ah, quando a pessoa se dá bem, ela se aproveita de um sistema de falta. E não faz mais sentido, nós já temos estrutura para não ser mais assim. Esse exemplo foi melhor, ô tchugana. Mais ou menos, porque mesmo assim ainda tolheu uma pessoa pobre de Ai, fazer o que ela quiser, tranquilo. Eu acho que é, uma... é um fractal que roda muito Acho que, que você ainda não pegou a sutilidade. Hum. Acho que ainda não pegou. Eu não estou tolhendo, não ele, eu, ele pode, ele pode, ele pode desejar, ele pode fazer, não tem problema. Mas você focou a ah, verdade: você não está pegando a maldade porque você não tem a falta. Então, então, eu não, a intenção não foi ter preconceito na na, na construção dessa série você vai entender melhor. Tá ok. Tá ok. <risos> É porque uma pessoa, uma pessoa simples pode desejar comprar uma coisa que não é ouro, mas parece com ouro, mas é bonita, e fazer um anelzinho para uma outra pessoa que ela gosta. Não sei, me senti. Ah, não sei, não sei, não sei, não sei. Bom, vou, vou falar de outro jeito. Ah. Um eu sei que a ideia do valor é relativa, mas a fazenda lá da pessoa que está criando as coisas dela vale muito mais do que latão pintado de ouro, não é? Hum? Na verdade, você concorda? Eu concordo. E se alguém chega lá dizendo que é ouro e não é ouro, mas ele não fala que não é ouro, tá? E diz que quer trocar na fazenda e deixar o, o ser só com aquele latão que parece ouro, não é ouro, ele é um está con... agindo de má fé. É um contrato inválido, ele tem um monte de defesas contratuais. Aquele contrato é inválido já no início, então, porque é sistema foi baseado não protege no... o, o sistema não protege o, o como deveria, tá? Então, o problema está no sistema e não na pessoa... Tá no que está fazendo a, a, a falcatrua. Que tá lá na fazendinha, não, na pessoa. Não, que tá lá eu não estou dizendo que alguém. o problema está na pessoa. Não disse isso em nenhum momento. O problema está em quem está aplicando o golpe. Mas a pessoa. Só que eu estou tá... dizendo que o golpe só é aplicável, só consegue, só só é aplicável, só a ressonância, porque há uma estrutura de falta e uma dissociação. Uh, instaurada, ressonante no sistema como um todo. aonde se o matuto não tivesse falta, não tivesse se ambientado num ambiente ruim, matuto da nossa ideia hipotética, ele ia ter uma uma, uma sensação de que aquilo não era legal. De que Mas ele não quer aquilo. Se o outro ser também não tivesse se ambientado num ambiente de sobrevivência, que o colocou na necessidade de achar que ele precisa mentir e enganar um outro ser para ele poder sobreviver, falando que uma coisa é o que ela não é, também não haveria problema. Exatamente. Por isso que nós tratamos do sistema e não desses indivíduos. Mas nós estamos ensinando porque a ressonância dos dois lados. Porque se não houvesse ressonância para o ser... Receber a injustiça Ele não Ele não iria Ele não é culpado da injustiça Isso é importante salientar Mas ele vai falar, não, não quero Ah, deixa eu ver melhor, ah, parece ouro Deixa eu perguntar para o meu amigo que entende de ouro mas, tá vendo, ele já tá num padrão de falta, porque ele já estaria num padrão de desconfiança, que só existe Exato. quando o ser se inseriu num padrão onde você não pode confiar nos outros coleguinhas. Exatamente. É um padrão de falta, Então, sistema. Então, sistema. pense comigo, se hum. o ser tá recebendo uma proposta e o outro tá mal intencionado, ele, vai, ele ia desconfiar, porque é um padrão de falta em muitos níveis. É porque não desconfia Não desconfia Porque acredita Porque é inocente Mas no nosso sistema Nosso sistema novo Não estou dizendo que vai ser Instaurada a desconfiança Mas nós é. precisamos De razoabilidade De entender que é um processo De transição e Existem muitos sinais dentro da estrutura Psíquica e percepções extra do ser que está recebendo a oferta maldosa, aonde ele iria perceber que não há integridade da outra parte, até que o sistema como um todo tenha estrutura para que não ocorra desconfiança e todas as ações sejam plenas e exatas e sigam uma comunalidade ética. Entende? Ah, eu não gostei, me dá bastante preguiça viver num sistema onde eu preciso estar sempre desconfiada de outros seres. Eu gosto de pensar que todo não mundo é Não é sempre desconfiado, não disse e, isso. E que eu posso viver na confiança porque é o mais eficaz, é literalmente mais eficaz, mais eficiente então, e tudo. você e se trabalha eu... em imprensa durante todo um período da tua vida. E é hoje, é. Aí, nos últimos quatro anos do nosso trabalho, então você não tem ressonância com pessoas que aplicam golpes, não chega na sua caixa de e-mail, não te ligam, você não está num ambiente, num país que, que isso um, ocorre com tamanha magnitude como ocorre uh, uh, em outros lugares. Então, é diferente usar o seu perfil para poder, um, um, como que eu posso dizer, é, colocar padrões de ressonância ou não ressonância dentro uh, de eventuais injustiças. Porque se eu chegar e apertar o botão vermelho, o que eu quero, nós já resolve. Mas esse processo de transição... É mais complicado. Então, é mais fácil trazer uma ruptura com a ressonância das partes vítima e agressor, dando à vítima independência dessas crenças, independência desses padrões de falta, para que ele não tenha aderência a qualquer tipo de golpe e um sistema totalmente injusto, e inapropriado, e infeliz do que simplesmente ignorar que essas coisas acontecem e dizer que a pessoa pode confiar sendo que o sistema ainda não oferece uh, ferramentas e direitos a todos os seres de uh, viverem uh, como que eu posso dizer viverem bem plenos, bem bem. né? Bem. Mas o que está me incomodando, desculpa insistir, mas o que está me incomodando é que parece que está colocando o ônus na vítima, sendo que o ônus deveria estar no, no, per, no perpetrador disso, no, no predador, no ser que agiu mal mentindo que uma coisa era outra coisa, aquele ser cometeu uma fraude, cometeu uma inflação. O, a vítima, os seres têm direito de viver uma vida livre dessas coisas, por direito. Então, o ônus seria em corrigir o comportamento do ser que tentou tirar vantagem do outro ser. Foi esse ser que... que... Eu concordo de... plenamente, se eu deixei isso a entender, não foi minha intenção, mas eu não estou pondo ônus, eu estou dizendo que, disso, dissociando, eu estou dando atenção... Se eu dissociando esses padrões, o ser, ele terá mais liberdade. Não terá aderência a esses problemas. Porque a gente ainda vai entrar nos direitos da coroa, conceitos de punição e essas coisas todas. Hum. Entendeu? Entendi. Mas então, então como é que resolve a retroalimentação da falta? Você falou então, dos princípios. Como um como... todo, como um todo, não precisa. Você não precisa. O seu é só você não ter uma vida bem boa. Como um todo é mudando o sistema, mudando o sistema operacional, esse software não vai ter mais comandos que têm aderência no sistema, os comandos, eles vão dar erro, tá? Então, quando ah, alguém vem se aproveitar de uma outra pessoa, esse comando vai dar erro, não, não tem, não, não vai funcionar. Quando alguém pensa em se aproveitar, tem essa ideia, o sistema já se autocorrige e a própria ideia na mente da pessoa dá erro, tá? entendo, não, não é uma realidade, é, não é uma realidade ainda, mas estamos trabalhando, tá? Por que, que hoje eu dei foco ah, na pessoa que recebe o golpe? Porque nós estamos trabalhando para essa pessoa não ser passiva mais de golpe. Porque não adianta eu punir, eu repreender o agressor, sendo que a vítima ainda é vítima. É uma gerência de risco, entende? Entendi. Então, não tenho mais vítima, não tenho mais agressor. Não é porque eu não tenho mais agressor, porque eu não tenho mais pessoas que ter, desejam agredir. Diferente, mas ele já está contido. Então, se eu tenho uma ideia e padrões de associação com independência durante toda a estrutura psíquica e padrões de associação dissociativos de na máquina, na, na humanidade, eu tenho justificativas e ideias representadas e sustentadas por certos grupos, eu tenho uma interação deste malware social, tá? Eu, primeiro, vou proteger a vítima, não tendo mais aderência. Então, a Vamos supor, doutor, o ser tem padrões dissociativos, tem ideias dissociativas, uh, nas condições adequadas não teriam, mas o ambiente vai mudando e vai mudar para que os conceitos e os princípios que eu trouxe sejam intuitivamente claros para ele. Ele perceba na frase do agressor na ideia do agressor detalhes que façam com que ele perca o interesse. É igual propaganda ruim. Quando você vê propaganda ruim, Guimarães... ou oh, desculpe, perdão, Juliana, aí, ó. É tanto tempo dando curso, <risos> não fique bravo é, Quando você vê a propaganda ruim, o produto que você não quer, você simplesmente ignora, na verdade. <risos> Eu nem assisto propaganda Eu, eu pago para não é. assistir propaganda Não, eu sei Mas não hipoteticamente serviço <risos> propaganda Mas você vê, você não quer, não quer. É igual, você paga para não ver É uma coisa É um desejo seu garantido Você não é, tem aderência desejo... É isso que uma eu estou explicando vida livre de propaganda Quando eu preciso de alguma coisa, eu busco Eu não eu preciso Exato. ser oferecido. Exatamente então você já chegou nessa independência. Mas o senhorzinho está vendo TV. Com a, a, o escancaramento dessa sutileza, que era, era mascarado, o senhorzinho já vai começar a não querer mais. Entende? Se ele não quer, ele não, não precisa querer. É isso que eu estou tentando explicar, Entendeu? Entendi. Ele não precisa se achar, se sentir convencível. Ele se sentir vai uh, uh, ressoando claro dentro dele o desejo autêntico dele e, e simplesmente ser capaz de dizer: olha, não, não quero, muito obrigado. E ele não é mais uh, suscetível, passível, suscetível isso. à persuasão. Agora. Isso! Entendi. Isso, Agora, isso! Aquilo para ele não vai ser sentido, não vai fazer sentido porque não corresponde ao desejo dele naquele momento, pronto? Ele Ou a quer. qualquer associação que ele tenha dentro da sua história enquanto ser, ele não quer, ele não precisa, ele não vai ter Exato. nenhum impulso, não vai ter impulso de fazer. Ele vai fazer se desejar pleno. Tem que ser. Aí, então, ó, tá vendo? Pegou a ideia. Ser mais possível de certas manipulações sistêmicas que só funcionam porque se baseiam numa insegurança a, a, que ele possa um ter. Ser, que ele possa ter, onde ele, digamos assim, ele, não quer, ele faz para agradar alguma coisa. Ele não faz isso. porque integralmente deseja fazer. Ele faz porque quer é agradar alguém, agradar alguma coisa, impressionar alguém. São essas todas essas outras motivações não íntegras. Isso, isso. isso. Então ele vai agir na verdade dele. Isso. Só que por que, que é difícil explicar? Porque dizer que associações, ou. Quando você pensa numa associação, você pensa numa, numa, numa empresa, né? Mas a uh, associação de ideias que estão conectadas dentro de esferas de experiências se são baseadas em processos dissociativos e como estruturalmente elas têm uma certa autonomia dentro da mente, elas vêm à tona de maneira uh, extremamente presente caso elas sejam estimuladas pelo externo, porque a mente tenta o tempo todo ajudar os seres. Tenta o tempo é. todo trazer dados. É, a mente é dedutiva. Se eu começo com uma certa ideia semente, a mente vai fazer o seu papel e vai começar a criar a partir daquilo, associar, trazer outras sugestões e tal. Isso. É isso então, né? se você, exato, se você tem independência disso, integridade garantida pelo sistema, mesmo que de forma sutil e intuitiva, a, tanto a proposta da mente como uma certa autonomia de, dessas associações tanto a proposta da sociedade, da mídia, da estrutura, todos, tudo isso não tem ressonância. Nós já estamos ligando o universo pessoal ao universo comum da nova temporada e trazendo clareza e independência para os integrantes dentro dos princípios lá do Sebrae. Você gostou <risos> do Sebrae? Eu gostei. Então, então, todas essas outras associações de Deus, por exemplo, um, um, isso se usa bastante no marketing. Eu estou tentando vender o produto X e eu vou associar aquele produto X a uma certa sensação, por exemplo, ao usar esse produto X, o ser será mais bem tratado pela sociedade. Ele vai ter uma. Então, eu mostro lá no comercial um ser usando esse produto X e outros seres se interessando por ele, o que seja. E isso. Isso. É, essas associações, então, vão ruir. Se ele não deseja o produto X, ele já não deseja. Isso não vai mais funcionar? Ou não, se o ele é deseja é, é, um, é um, um ser que o trate melhor, vai ficar bem claro, Bruna, o que eu quero é um ser que me trate melhor não o produto X, então... Exatamente, é, é exatamente, exatamente. Propaganda com base na falta não vai ter aderência. Eu estou falando de propaganda porque é o mais claro, mas tem coisas mais sutis ainda. Oh, tem religiões inteiras plantadas nesses princípios. Isso, isso. Princípios de aderência e, e, e dogmas sistêmicos que o ser precisa seguir, pois ele se associa a certas punições. E essas ideias autônomas do psiquismo dele são sempre presentes quando ele sente medo. Então ele tenta transtornar essas ideias e começa a ter ansiedade, pânico e etc. Olha a profundidade do que do que a gente está tentando chegar hoje com preconceito. Sim, sim. Então é muito delicado porque tratar dessas coisas é, parece que a gente está sendo preconceituoso, malicioso, mas no fim a gente se entende, né, é... Sim. É. Eu não me entendi com você, você pegou a ideia. É, entendi. Colocou na linguagem matemática que eu entendi. Tudo bem. É. Vou começar a falar só linguagem matemática. Todas. Isso, ouvinte. com linguagem de conjuntos. Já teríamos. Não, mas não, nós não estamos entendi. falando com os campos. Os campos não aceitam assim. A tá. gente tem que ir lá. No golpe do pobre, tem que ir lá na propaganda de ficar rico. Aí a gente burla o, os campos e consegue implementar um conceito ao final do áudio. Tudo isso é uma dança. Você, ah, é como disse no início, todo mundo que participa representa os campos. Você defendeu sua ideia e seus princípios e você fez isso brilhantemente. Cabe a nós integrar e passar o conceito... De maneira fiel, coerente, e como a de maneira que os campos aceitem o mínimo de efeitos colaterais. Então, Traquinha, o trabalho, o trabalho de vocês é fazer essa implementação a nível do sistema operacional do ORB, certo? Mas, e um ser que está ouvindo essa conversa e já não quer mais viver nesses padrões? O que ele, o que ele pode fazer se ele não deseja esperar? A Os princípios do Sebrae. Mundo? Se não está correspondendo aos princípios, você para com isso. Você, se você está sendo estimulado e você não tem independência, não tem voz, não tem liberdade, você ah, diz, eu revogo qualquer interação e qualquer... Uh, estímulo Qualquer impulso que eu tenho Em relação à ressonância Com essas ideias externas E funciona Que a gente garante Entendeu? Então se a ideia que foi instalada No sistema do ser Não é compatível com o bem estar Com a serenidade, a sociedade O equilíbrio, a saúde, a paz do espírito dele Ela literalmente não serve A ele naquele momento Isso, isso ele pode, se ele sentiu é o impulso de comprar alguma coisa e tem medo logo em seguida de faltar outra coisa e etc e tal, ah, verifica dentro dos princípios para ver se está tudo tudo bem. Se você quer realmente aquilo também. Porque vem agonia. No, no, vem uma agonia na, na hora, entende? O, o sistema mesmo, já é... conta que tem algo errado, né? Exato. E o algo errado pode ser essa encurração desejo sub desejo, certo? Mostrando que ali tem um, existe uma uma uma dificuldade que informa que que é uma coisa ali a ser avaliada, certo? Há uma coisinha a, a, que precisa vir à tona, resolvida e aí tudo flui tranquilinho. Ou pode ser, literalmente, um desejo que não é um desejo verdadeiro. Exato, e... exato. Ou pode ser um desejo verdadeiro e o medo das consequências serem o bug. Também. Entendi. Então, muitas variáveis dentro daquela função específica. Tudo isso passível da correção, da revogação da, das interações. Não com o estímulo, mas também com as consequências. Então, você pode, pelo, literalmente, igual você estava falando, que a mente ah, é, é, é excelente A mente informa, papel, sim. De informar, ele pode simplesmente notar que, que eu abri uma linha, um sinal cruzado e, e delegar de novo a, a, ao sistema da mente a resolução daquilo e vão vir outras informações para ele. Exatamente. E ah, agora não, não vai faltar. O que muito ocorre é que se você não quiser agora, você não vai conseguir mais. Também tem isso. Ah, isso é um padrão grande de falta. Temos do, temos do infinito à eternidade. Exato. Então, se tem essa ideia e tá te incomodando, analisa com calma, reflete. Mas, igual o menino fala, não tomo decisões importantes depois das seis. Né? <risos> alguma outra coisa, Juliana? Alguma outra dúvida? Ficou bom? Não, era só isso, Tranca Agora eu quero saber se ficou bom Senão eu vou ficar triste O resto da, da, da, dos <risos> dias Porra, outra falta de sacanagem Ai, não sei, tô digerindo aqui Tô, tô digerindo, não sei Algumas coisas sim Algumas coisas sim É, eu acho que ficou bom Vou digerir Fica com e Tudo bem Reflita e entenda Que certos estímulos Aos campos morfológicos Só ocorrem com certas Linguagens e cada palavra Que a gente usa É como um código De programação para o mundo isso, e se há um código de programação que funciona e resolve esse processo de retroalimentação da falta, e é esse o código de programação, e funcionou, então ficou excelente. <risos> o que importa é que as suas defesas, não defesa no sentido de briga, as suas, as suas contra-argumentos, é contra -argumento, contra isso, contra-argumentos. Os contra-argumentos justificam o uso. Do, das ideias, dos exemplos. E isso é como se a gente tivesse em várias a gente está perfurando várias camadas. E para perfurar certas camadas, a gente tem que usar certas brocas específicas e exemplos dissociativos como esses são brocas específicas que têm ressonância com camadas bem ruins, né? bem, bem putréfata, né? bem horrível, né? camadas ruins da sociedade, é uma de sofrimento. Consegue adentrar e transpassar isso com o jogo de cintura, com o jeitinho do tranca, entendeu? Entendi, é isso. Tá excelente. Fica com Deus, qualquer dúvida, pode entrar em contato e é nóis. E Gratidão, é nóis. Gratidão. <risos>